Não, eu não sumi. Que merda de cabelo é? Pronto, bem regresso. Não, assina o Instagram. Pronto, vai a alta agora. <risos> não, eu não sumi. Eu só fiquei de férias. Não meio tempo que eu fiquei sem postar vídeo, né? 96 dias. Nesse meio tempo que eu não postei vídeo aconteceu muita coisa, como férias, férias, férias, férias, como sei lá, deixa eu ver, uma coisa que aconteceu nesse meio tempo, vamos ver. Eu tomei o quem é se isso, uh, nesse meio tempo, eu fiquei de férias, também vacis, oh, meu Deus, não, não. Eu virei jacaré. oh não. Tá, não vou fazer essa piada, meu. Mas sinto que eu já fiz essa piada. <risos> tá, não. Né? <risos> Para continuar. Nesse meio tempo eu também tomei... fiquei de férias. E algo magnífico aconteceu. Outro canal, viu meu canal? Ah, mas que outro canal é esse? Outro castelo. Olha o que ele falou do meu canal. Ó, oh, gente, ele tem só 220, 250 aí pro Jorge, comenta, vamos fazer aqui, ó, Como eu, ó ele sabe mexer no primeiro eu não sei mexer no primeiro Hoje eu vou ensinar a fazer... Calma aí, o que é isso que tem você? Putz, olha ali, olha atrás de você, olha atrás de você. Ah, peguei seu celular. Calma aí, tem alguém me chamando. Esse canal foi hackeado pelo Gatinho Eterno Anonymous, oh não, e agora o que vai acontecer com o Jordan Kito, oh não, ele foi hackeado pelo gato Eterno, uh, uh. oh, ó esse canal vai ser apagado e hackeado, não, pera, tchau.